Agora vamos fazer aí a, a fórmula secreta aí, do shape do pai, que todo mundo fica perguntando. Essa aqui eu aprendi com meu irmão, que é o ovo com banana. Eu faço com manteiga, você pode fazer, sei lá, com azeite, tipo, com o que você tiver aí. Pra mim essa é uma refeição, tem, tipo, todos os nutrientes aí que eu preciso, assim. E é muito prática de fazer, muito rápido. E, sei lá, eu não enjoo, mano. Bananinha primeiro Essa é a parte que eu gravo os stories E coloco uma carinha nos ovos Cara, agora é rápido Agora é só dá uma mexida Gosto da, da gema um pouco mole Então pra mim é mais rápido ainda Veja que eu tô dando de Ana Maria Braga aqui <risos> tudo, virou essa papa aí É o cocô Meu prato não precisa ficar bonito O importante é o sabor E não, não leva sal, gente. Aquele cafezinho pra acompanhar, né? A dona Passada cá te fala que mudou bastante a minha rotina. Eu diria que eu tô tendo muito mais tempo pra mim, né? Porque eu acho que... Minha vida nesses últimos, sei lá, dez anos, mais ou menos assim, foi pra pra minha carreira, foi visada a minha carreira, minha, minha performance. Eu gostava de treinar, eu gostava de estar tá fazendo aquilo ali, porque eu sei a quantidade de gente que gostava de ver eu jogar, gostava de ver quando eu entrava. É, numa partida. Por isso que eu tenho tanta gente que gosta de mim, que me acompanha até hoje, que eu, eu fazer alguma coisa direito ali, tá ligado? Falar pra vocês que não era muito fácil, assim, muito tranquilo. Agora eu tô tendo mais tempo, realmente, de fazer outras coisas, as coisas que têm me feito muito bem, como boxe, música, etc. Encontrei meio que uma paixão, assim, no boxe. Já quero lutar, quero... Tô treinando para isso e vambora. Olha <risos> o professor, chegou o mestre. Esse rapazinho aí que fez eu começar a gostar, né, de boxe. O moleque tinha talento, tinha coordenação para ir. Eu falei, vai, dá para você, bora. Tenta é? a sorte. Você tem uns dois anos? Não, vai fazer dois anos. Dois né? anos. É isso, mano. Porque se a gente faz uma lutinha aí em breve, né? O que eu percebo como treinador do TT é que ele tem mentalidade de vencedor. Ele não se conforma em ficar no meio do caminho. Assim como ele foi campeão aí na, na arte do, do E-Games aí, você vê que vira e mexe assim. Eu, dia de final de semana eu não acompanho ele. Agora eu tô gostando de acompanhar ele pra levar ele a fazer sparring na academia e tal. Mas antigamente, o final de semana eu via e tava ele na casa dele sozinho, batendo saco, correndo com os cachorros dele lá. Fazendo alguma coisa, ele não para. Mentalidade de campeão, ele quer. Ele tá, ele tá buscando mesmo, só no espaço dele. Se ele falou. <risos> tá ligado, esse aí o Biscard. Cheguei aí, bicho E lutador do, do UFC apenas Cedeu aí ó, a academia faz um tempo porque aqui mais de um ano já, né? Vai fazer um Estou... ano mais ou menos Um ano e pouquinho já Foi aqui que eu comecei a realmente evoluir, né, cara? Que aqui... O professor lá ele dá aula pra vários profissionais aqui, incluindo o Viscar, já fiz alguns treinos com eles e, tipo, muito grato, A aí, muito obrigado por ceder o lugar e é isso, tá ligado? O cara tá voando já, Fala pra tá pronto pra subir. <risos> Cara, minha frequência de treino é todo dia. O único dia que eu pego para descansar é domingo. Mesmo assim, domingo eu me vejo lá parado, eu pego para dar uma corrida, para fazer alguma coisa assim. Eu, sei lá, eu acho que eu tô meio viciado assim, pra praticar esporte, fazer exercício. A gente vai assistir enquanto come Coloquei Warcraft Eu gosto, hein Vou falar pra tu Eu não tenho jogado, de vez em quando eu tava até abrindo às vezes pra jogar e tal, pra matar a saudade Mas gosto de ver os coreanos Os caras os cara brabos Jogando mesmo, tá ligado? Sim, eu corto o macaco Eu faço esse clínico É isso rapaziada, agora vamos partir lá pra BMW, que eu vou ver o meu novo carro, que eu não sei ainda, não sei cor, não sei nada, vocês vão colar comigo. Só que agora eu vou escolher o tênisinho que, que eu vou usar, né, pra ir pra lá. Tem algumas opções aí, né, acho que a galera que me acompanha sabe que eu gosto um pouco de tênis, então eu acho que eu vou escolher esse daqui que eu não uso há um tempinho, eu gosto bastante. É bem basic, né? Por mais que ele tenha uma cor chamativa, ele é, ele é bem básico e tal. Acho que encaixa em vários looks. Então, hoje eu vou fazer. Salve, tudo, tá, tudo bem? Sou o Gabriel. Prazer, mano. LW Genius. Você que veio retirar o carro aí hoje, é... eu apresentar. Eu fiquei sabendo ele pra que você. tem uma coisinha pra mim aí, é, você que vai mostrar, né? Tudo, tudo. Vai então, conhecer o carro inteiro hoje. Vamos lá! Eu prefiro não, não criar muita expectativa, pra ser sincero. Eu tenho certeza que qualquer coisa que aparecer ali eu vou estar gostando, tá ligado? Ainda mais por ser o meu primeiro carro, tá ligado? Tipo, eu nunca tive um carro, tô ansioso mesmo e. É isso. É. Lindo demais, né? E aí? Oi, e aí? Ele pode, pode sentar para ver? É meio grande, hein? Ah, tem espaço aqui, você vai ter volume para aumentar e abaixar aí. E o comando de voz dele. Só que o comando de voz dele é sempre ativo, você não precisa apertar o botão para chamar ela. Você fala Olá BMW e ele te escuta. Pelo amor de Deus. <risos> aí com esse assistente do carro, o que, que você pode fazer? Mexer em ar condicionado, mudar a iluminação, abrir e fechar janelas. Deixa eu tentar fazer fala isso Fala aí, aí, fala aí, fala aí. Olá BMW. Tô com uhum. frio. Sem problemas, vou aumentar a temperatura. Daqui a pouco vai esquentar. Boa, boa, boa. Do outro lado você tem o tanque muito de combustível. Bom. Então, a autonomia dos dois aí, ele já tá te dando 170 km. O legal é que quando ele tiver cheio, vamos supor que ele te dê os 600 km. Tá. Só que ele roda muito mais que isso, sim, ele mistura sim. os dois. Você vai ver que tem uma tomada e um tanquezinho ali no ah, pontinho. Eu desse detalhe que ele é híbrido. Né? <risos> é, isso Se eu apertar esse modo híbrido. Ele entra num modo que até 110 por hora ele é elétrico. Só que se você pisar fundo em 20 por hora, ele entra combustão. Ele entende que você tá precisando daquilo ali. Outra função legal que ele tem é o Park Assistance. Hum. Esse carro, ele estaciona sozinho. Como que ele ah, funciona? <risos> você vai ver, Não, é sério, você vai ver. Aperta esse pezinho que ele tem aí. Boa. Você viu que ele entrou na câmera 360 ah. e achou a outra câmera que que você faz ativou o parque Assistant, você vai procurar a vaga a vaga vai estar tá aqui você vai passar com o carro assim que você terminar de passar ele apita hum, você freia na tela vai perguntar se é vaga do lado esquerdo ou do lado direito na hora que você parar Aí ele automaticamente, quando você apertar, ele vai dar seta pro lado, que é a vaga, e já vai aparecer. Tire as mãos do volante, o pé do freio e aguarde. Você vai ver a direção mexendo sozinha, o carro indo pra trás. Eu pra vou freio, ficar em choque, tá? eu vou ficar. Meu Deus. <risos> se, você, <risos> se você acionar, ele para. Então. É parar aqui e esperar ele estacionar para você Não existe a chance de bater Não existe, tá. não existe Se tiver... Não existe Não, não Se você, não, se você não interromper uh -huh. ele Ele vai fazer tudo sozinho Mas o pai, o pai é piloto, né? É. Isso aí vai ser para rapaziada aí Que tá começando né? pai Tem problemas Mas, para o pai walk aqui, filho não, tô, tô zoando, com certeza vou usar muito É legal, é legal Dá um friozinho na barriga aí no começo Mas depois muito você obrigado. vai usar direto Maneiro, maneiro E eu acho que é isso aí, agora é com você, cara, é isso, cara. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo estoque Que isso? E bora que bora Meu, Parabéns, você vai curtir muito a nave aí Muito obrigado, irmão É isso aí É isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí um pouco do meu dia a dia. Mostrei até ó, a receita secreta aí, como fazer o famoso ovo com banana do pai. E ainda terminando com essa surpresa aqui maravilhosa, tenho certeza que eu vou aproveitar bastante esse carro. Então muito obrigado BMW, é isso, ferro.